E didático, porque, porque tem por finalidade né, capacitar o aluno. E para o aluno de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse projeto ele é marcante. Uh, ao longo do semestre, a gente vê até alguns apupos e alguns comentários do tipo: nossa, esse professor enlouqueceu, ou uh, ele acha que só tem a disciplina dele, mas ao final do semestre, nós verificamos o prazer. Que o aluno sente ao ter conseguido desenvolver um projeto que é bastante próximo do que é a realidade. O projeto plano de partida ele é um, uma grande concepção de, de um jeito de dar uh, essa disciplina de, de rodovias, né? onde uh, integra uma abordagem que os alunos começam enfrentando as situações reais da vida e enxergando o processo como um todo e esse é o grande diferencial dessa dessa Nesse projeto né, que modificou o jeito de administrar, essa, inovou no jeito de administrar essa disciplina. O projeto de rodovias, na disciplina de rodovias, ele é tradicional na nossa escola de engenharia. O professor Albano, desde a década, final da década de 70, ele vinha promovendo um excelente projeto. Talvez um dos principais projetos na engenharia civil. O projeto de ponte de partida que teve início o ano passado, ele visa potencializar esse processo, tentando aproximar o aluno do que ele vai encontrar lá no mercado. Eu acho que um dos benefícios que a gente pode deve destacar, uh, além da questão do, do aluno sair com conhecimento melhor, uh, o mercado ele já recebe um profissional com, que ele consegue integrar mais rapidamente na, na rotina dele, né? Que ele já tem essa visão. E o principal destaque é que é uma iniciativa que permite replicar em outras universidades. Então, grande a grande inovação nisso está de criar essa rede de várias universidades ministrando e melhorando o processo. Tanto que ele é baseado no ciclo PDCA, que é justamente a disciplina de gestão da qualidade, que trabalha com isso, que vê um planejamento, um desenvolvimento, uma checagem e uma ação sobre isso. Então, a gente foi planejado, concebido essa disciplina, e a partir da prática dela, se checou como é que está funcionando e está permitindo continuamente a gente fazer ajustes e melhorias. E é isso que toda equipe está trabalhando constantemente nessas melhorias, nesses ajustes. E isso está levando, a, está possibilitando a gente melhorar o ensino aqui dentro e levar para outras universidades parceiras, criando uma grande rede de melhoria do ensino, né, de uma de um tema tão relevante né? da engenharia de transportes. Nós temos várias outras instituições de ensino que estão utilizando o projeto de partia numa modalidade de franquia, eles aplicam esse projeto né, nas suas dependências Em particular a gente tem que citar a Unisc e a Univates Com o professor João Rodrigo e a professora Carolina O, o termo projeto ponto de partida ele é muito interessante Porque ele caracteriza o atual estágio dos alunos de graduação E que esse projeto se propõe a oferecer um ponto inicial na área de transportes um aspecto que eu tenho que destacar também é toda essa equipe que trabalha e apoia o projeto, que ao longo de um ano, quanto se qualificou. Uhum. Então, embora o projeto seja ponto de partida para os alunos de graduação, ele envolve uma série de profissionais, uma série de alunos de graduação como bolsistas, que vão se aprimorando na área de transportes. O projeto como um todo ele é maior do que a disciplina. Então ele tem toda essa lógica do ciclo PDCA, da melhoria contínua. Uh, na, na disciplina, então, a gente tem um escopo de fazer de, de, todo o conteúdo ser ministrado dessa forma lúdica, com exemplos, com, uh, com todas as etapas do processo e, e o escopo dele entre, dentro da universidade é muito maior do que isso, né? a gente está envolvendo cada vez mais outros órgãos, outros professores. As, uh, própria direção já já já mostrou interesse no processo e a gente planeja outros uh, desafios uh, nessa integração com universidades podendo até mesmo vir criar uh, competições uh, em rede né, sobre projetos então ele ainda tem, permite muitos muitos desenvolvimentos que estão sendo pensados e outros que a gente nem pensou ainda a gente procura incorporar no projeto Ponte Partida alguns elementos que são chaves no dia-a-dia dia do engenheiro. A possibilidade de dele ser colaborativo, participativo, a possibilidade de exercitar a liderança. Hoje em dia, no projeto, nós incorporamos a, a responsabilidade social também. O projeto tem todo um roteiro. Ele se baseia num cronograma planejado muito bem estabelecido que apresenta dois grandes desafios iniciais para o aluno. O desenvolvimento de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que se chama EVTA, na engenharia, e o projeto executivo, lá no final do semestre. Ao longo de todo o semestre, as equipes competem entre si para desenvolver o melhor projeto de engenharia. Como tudo que a gente traz de novo, a gente carrega né, a autoria e carrega a, a construção né, desse, desse, desse processo. A URGS já é pioneira em vários uh, outros desafios parecidos com esse, né, e eu acho que isso só reforça a nossa posição como, como incentivadores de um ensino cada vez mais qualificado, né, ser, confirmando a posição da URGS né, no cenário nacional. No semestre seguinte, esses alunos nos retornam e fazem comentários do tipo professor, com o que eu sei agora, eu teria condições de desenvolver um projeto bem melhor. E esse é o ganho que a disciplina e o projeto pretendem dar ao aluno.